Salve, salve, rapaziada. Beleza? Eu sou o meu aqui. Vou gravar um vídeo aí ensinando a como baixar o Sharex. É, vocês clicam aqui, ó, em download. O link tá na descrição. Vocês clicam aqui em download, vai aparecer esse arquivozinho aqui. Vocês clicam nele. Vai aparecer uma, uma página aí, uma, uma caixinha, vocês clicam assim. É, Clica aqui, ó. Aceito é, os termos do Next. Aqui a página, clica Next. Vocês podem deixar só isso daqui aí, é selecionado. É, Clique Install e pronto. Aí depois, só clicar é, Selecionar ou não. Finish. Aí vai aparecer aqui o íconezinho dele. Depois, só clicar aí duas vezes. E tá aí o programinha baixado, bonitinho aí, funcionando direitinho. E aí é só tirar print. aí, control Print, capturar a região. E é isso aí. Muito obrigado por assistir. Espero ter ajudado. Falou!